Fala aí moçada. Tudo bem com vocês? Olha Robson com mais uma. Seja bem-vindo a esse canal. Como já é de costume, venho com mais uma sacada filha da mãe para vocês moçada. Dica natural e importada da nossa gloriosa Amazônia. Para você que sofre com gozo rápido. Se gostou dessa maninha, já vai clicando no gostei. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito para se tornar parte dessa galera de fudedores do YouTube. Acione o sininho e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos das redes sociais e fique até o final do vídeo. Porque vou te fazer um alerta muito importante combinado mano. Essa de hoje rapaziada é tão boa quanto as outras que passo aqui no canal. Mas antes de passar a receita desse chá milagroso. Quero te fazer uma pergunta. Você está querendo de verdade curar a ejaculação precoce e aumentar o seu tempo na cama? Se sim, clique no link na descrição ou no primeiro comentário do vídeo e descubra como acabar e ainda blindar a sua ejaculação precoce e aumentar o seu tempo na cama. Esse protocolo foi o que usei, me curou e é o que sempre indico aqui no canal. Hoje, será a vez da Saracura Mira. Aposto que você estranhou o nome, mas vai ficar surpreso com o poder dessa plantinha. Saracura Mirá é de origem amazônica. Conhecida popularmente como Viagra da Amazônia, por suas propriedades energéticas. Ela é denominada também de cerveja do índio. A planta é muito difundida entre os paraenses, na medicina popular, para tratamento de vários males, cuja tradição passa de pai para filho. É uma planta bem resistente, que se adapta bem a qualquer tipo de solo. Essa preciosíssima planta é utilizada na medicina popular por causa de suas variadas propriedades terapêuticas, tais como cansaço físico. Sexual, falta de libido, ejaculação precoce e falta de ereção, insônia, nervosismo, falta de memória, distúrbios do estômago, intestino e até mesmo galerinha. Para picadas de cobras, é isso mesmo que você ouviu. Ah lembrando, essa dica não substitui um acompanhamento mais especial para o seu problema de ejaculação precoce. Tá ok? E muito cuidado. Em altas doses desse chá podem ser prejudiciais à saúde. Então vamos ao preparo. Você vai precisar apenas de 4 a 6 pedaços da madeira onde 3 a 4 colheres de sopa do pó da saracura mirá. Em seguida rale ou quebre os pedaços da madeira, se for o pó. Em um recipiente com mais ou menos 2 litros com água, deixe descansar por mais ou menos de 2 a 4 horas. Depois disso, é preciso coar o chá. Caso venha ficar os fragmentos de madeira ou do pó, aí é só tomar meio copo americano duas vezes ao dia, sendo uma de manhã e uma noite. Além de retardar o gozo, esse chá vai te dar tesão e deixar o pau dura pelo menos duas horas ou mais. Ao longo das semanas, você vai perceber a diferença na sua performance e a sensibilidade de seu pênis já vai estar bem menor e o seu libido vai estar lá nas alturas. Então bora botar isso em prática ainda hoje. Já vamos providenciar os ingredientes. Lembrando moçada, esse chá não se trata da cura definitiva da de ejaculação rápida. O protocolo para a cura completa da ejaculação precoce está na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo. Acesse lá que você vai ficar curado definitivamente em 4 semanas ou o seu dinheiro investido de volta. Aqui vai o alerta que eu disse. Não compre esse tratamento em sites como... OLX e Mercado Livre. Pessoas de má fé estão falsificando esse protocolo. Então por hoje é só. Quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo. Te desejo muita sorte. Se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo para seus amigos nas suas redes sociais. Estamos combinado papai. Um forte abraço e fica com Deus e até a próxima dica. Fui.